Ana Gomes, a Alberto Costa Júnior reapareceu hoje em público para de denunciar aquilo que classificou como uma atrapalhada. Ficou surpreendida com as declarações e com a apresentação de dados paralelos do líder da UNITA? Uh, não, infelizmente não fiquei. Achei que, face aos elementos, paro os elementos que temos que sustentam os números que foram anunciados como resultados provisórios pela Comissão Nacional de Eleições, eh, acho que é natural que, de facto, se questionem como é que esses números foram arranjados. Eh, Pergunto-lhe assim, Patrícia, se dois dias depois das eleições cá em Portugal, nós não soubéssemos como é que, por exemplo, votou Viana do Castelo, Bragança ou Faro, ou Tavira, ficávamos inquietos. Se nos viessem dizer, o Distrito de Faro votou sim. E não sabíamos como é que votou Lolé, Tavira ou Olhão. É exatamente isso que se passa. Eu acabei de, antes de sair de casa, ir ao site da CNE, uhum. e tenho aqui impresso, dá resultados genéricos, dá uns resultados pela província, mas não explica como é que cada localidade. -te -te. E poderia até admitir-se que não se soubesse todos, até por, pelas dificuldades Sim. do Embora é, nas é, eleições até... anteriores era assim, não é? Uh, pois, mas aí é que está. Uh, as eleições anteriores não são, de maneira nenhuma, um bom termo de comparação. Não. Não, não. Eu sei. Uh, e, portanto, uh, isto não é de modo a inspirar confiança. Uh, eu devo dizer que desde como disse já aqui, desde que vi a missão de observação eleitoral da União Europeia ser recusada há meses, e essa é uma missão que tem regras, que vai acompanhando todo o processo, que acompanha muito bem o processo da contagem, não há, nenhuma missão de observação da União Europeia que não tenha vários funcionários no centro de contagem a ver como é que a, a, a, a, a, a, a tabulação, da do, agregação dos Os observadores dos internacionais, nomeadamente os portugueses, deram uma avaliação muito positiva Esculpe. a este processo eleitoral. Mas, Portanto, a observação a é turismo eleitoral. Causa. Essa observação não tem a mais pequena credibilidade, é turismo eleitoral porque a observação de um processo eleitoral não se faz apenas no dia da votação. Eu próprio também achei que faça tudo o que nós tivemos e que foi reportado pela imprensa foi um dia de votação magnífica em que o povo foi votar e foi ordeira, etc. Mas o um processo eleitoral começa muito antes, uh, com, é preciso, por exemplo, olhar para os termos do registro eleitoral, como é que se processa a campanha, como é que se processa a distribuição dos tempos de mídia, de mídia e depois, parte integral e essencial para dar confiança aos cidadãos é justamente... A confiança no processo da contagem, da agregação dos votos, os votos que vêm de Bragança, de Faro, de... como é que isso é contado e inserido e tabulado. Nós, na missão de observação eleitoral da União Europeia, está lá. Eu pergunto se alguns observadores que lá estiveram convidados pelo governo deram ao trabalho de passar meia hora que fosse no tal centro de, de tabulação. E há essas outras coisas que não, não inspiram confiança. Lamento dizer e sei, sei do momento grave que se vive, dos riscos que se correm. Não quero de maneira nenhuma contribuir para, para os agravar, porque acho que a situação é tensa. O simples facto das pessoas já terem desaparecido da maior parte das ruas de Luanda mostra a grande sensibilidade e a grande sensatez do povo angolano eu não quero contribuir para gravar mais, mas, por exemplo, esta mesma conferência de imprensa, e pelos também a, a, a, a, a, a primeira... A de quarta-feira, quarta mas a de hoje... É do, a Abel, hoje a do Abel Chivu A de hoje, a do Dr do Abel Chivucuc, a de hoje, pelo de Alberto da Costa Júnior, não foi transmitida pela TPA Notícias, que estava a transmitir futebol. Enquanto as televisões portuguesas interromperam Estavam e passaram todas. a conferência de imprensa em direto, a televisão angolana não passou. Estes jovens, que aliás cheios de bom senso, Ali a falar, não tinham ouvido porque ninguém, eu, porque a gente ouviu. Porque não tiveram tanto, Há aqui qualquer coisa que realmente não inspira confiança e, e eu não sei como é que se vai resolver não, isso. Olá não, não, não, não, não, não. não sabe o que é resta. Olá não sabe é mata. Que não gosta da boa vida, por isso Que pousava na mata. Pedir yeah. o pai de hoje está na a paz, é que nos mata. Yeah. Que não fazer o nosso discurso, yeah. mas de se no vale. Vem yeah. dizer que o nosso papo, jo, yeah. naquele tempo, não tinha sale. Yeah. Esse mamuana me enervava. Yeah. Você sujar o nosso nome, não yeah. lhe deram o homem para lavar. Quem yeah. yeah. pode de mão escondido, é yeah. yeah. manchado, hoje eu vou cavar. Yeah. Que não sabe, não fala a toa, sabendo ter muita coisa boa. A yeah. zona yeah. era boa pessoa. Adorado, yeah. oh, yeah. yeah. você é yeah. da unita, não. Né? Yeah. Eu sou partido, eu sou o seu nosso galho voa Não é porque está no poder poder Temos que dançar com essa dança Nós também queremos mudança Vocês prometem não cumprir Mas como é que o povo não se cansa O povo não está cego, vota no verde Porque a esperança Não só chegar a da dedo, Esse é o momento das decisões O 100% que prometem só cumpre desde as eleições Mas até no nosso dentro, muitos ainda têm a mente crua Quatro anos de sofrimento Não tento desmentir que coisa vou A minha mãe e meu pai I don't know why you give Yeah. yeah. Só queremos que galo que vou yeah. A que tia com a minha sobrinha Só queremos o galo que vou yeah. A juventude angolana Só queremos o galo que yeah. vou yeah. Sante cuidado é de um posto né? cuidado eh? de um yeah. yeah. é cuidar posto Ele é uma permanência Ele é um homem composto Ele yeah. é uma lei na permanência yeah. Ele não chegou a desfazer A da verde costa conta Acredito que vai dar sequência Os yeah. yeah. tempos com a bandeira Que para vir programar independência Tipo de dirigente Ela não independente Mas isso pode ser diferente, é só você acalmar a tua mente, se a plantação não está florescente. nós temos que mudar de semente não será frequente e o país assim não vai em frente isso é evidente, o exemplo está no ex-presidente, Pedro Lussac não me sente, essa é a informação que o mente nós vamos envelhecer e na misera vamos ficar antes que não aconteçam, nós temos que diversificar. o cara nos já governava, por isso, o nosso acassobado, como essas galinhas da alma elas todas estão conscientes de que tem eu o carro a minha mãe ser o meu pai